E aí pessoal, eu sou o Rony Silva e esse é o interior detalhado do Ford Fusion 2.0, versão SEL. O volante revestido em couro, aliás, todo ele é em couro, os bancos também é em couro. Olha esse painel, coisa linda. Esse é o câmbio automático de seis velocidades, o ar-condicionado também é automático e de duas zonas. Agradeço ao grupo Naveza, concessionária Ford na Avenida Antônio de Souza, 736 em Guarulhos, por autorizar a gravação dos veículos no seu showroom. Veículo completo, vamos dar uma acionada aqui no ar-condicionado, só para mostrar ele. Aí você regula aqui as, os direcionamento do ar-condicionado, a potência também. Legal para caramba. Mas vamos deixar desligado para não atrapalhar a gravação. Ele possui o sistema Start-Stop. Uh, os modos sequenciais da troca de marcha é através da borboleta atrás do volante. Na parte central você tem as informações do computador de bordo. Que você tem o controle dele através desses botões aqui. As informações que o computador de bordo possui é do display. O Trip 1 e 2 a economia de combustível, assistência ao motorista, os settings com informações do veículo, da chave, display aqui para você ajustar melhor ainda o display do, do carro como iluminação, temperatura, linguagem, um carro muito legal, bacana pra caramba o Ford Fusion, computador de bordo, aqui a parte do velocímetro, aqui que você ajusta através desses botões a parte do infoentretenimento com a navegação, o telefone, a rádio. A parte interna dele é legal para caramba. como eu falei, o ele também possui os comandos de voz, tá? O viva voz, você atende a ligação, corta a ligação. Aqui é o settings para você é, ajustar também a parte do computador de bordo, o, é, controle automático de velocidade, ele possui os vidros elétricos tá? para todos os ocupantes, aqui para você ajustar os vidros retrovisores externos tanto da esquerda quanto da direita você aperta o botão, ele é rebatível também, ok travamento central das portas, o banco é com memória que você consegue é, controlar a memória dos bancos, embaixo os faróis, de iluminação da parte interna do carro, aqui para você aumentar ou abaixar o display, tá é essa parte aqui, alterar as cores do display, a parte interna do carro, e na parte do da tela da central multimídia, você tem as informações de dos aplicativos, ele tem o espelhamento da tela do celular também, uh, o GPS, um carro completíssimo, ele também tem o teto solar, CD player, Vamos ver aqui a parte de é, configuração, som, relógio, bluetooth, é o telefone, o navegador. Aqui a parte dos aplicativos, o geral, que é onde você pode ter as informações gerais do carro. É um carro de concessionária, então tem esse plástico aqui na parte é, da frente. O idioma, a distância, em quilômetros... Carro legal pra caramba, que o, o Bluetooth e a parte de telefone. Embaixo a, a climatização que é o ar-condicionado, o ar que no momento está desligado. Você coloca na temperatura mínima, liga ou desliga. Mas vamos deixar desligado, senão a, vai atrapalhar. Lá embaixo você tem a entrada USB e a tomada 12 volts. Ele possui também a câmera de ré. Se a gente ficar no freio. De tá. Legal pra caramba esse câmbio aqui ó. Neutro Drive, que é pra ir pra frente E o parking O volante, a assistência É elétrica Tá bom A transmissão dele, a tração é dianteira A troca de marcha no volante, como eu falei O banco traseiro, ele é rebatível E bipartido com o para você aumentar a parte do a capacidade do porta-malas do teto solar vamos mostrar aqui ó. ele tem as luzes tá individual para leitura Aqui o acionamento do teto solar vamos ver se a gente consegue apertar aqui ó. você abre só essa parte aqui e direciona o teto solar aí fecha e agora você abre teto solar elétrico o espelho no parasol com luz. E todo em couro. Porta-luvas. Muito legal. Olha esse painel. Aqui para você desligar o sistema Start-Stop. O freio de mão é elétrico. Dois porta-copos. Um, o apoio de braço é com, com revestimento em couro. E embaixo tem uh, o porta-objetos com outra tomada 12 volts na parte Embaixo Legal pra caramba Vamos ver lá como o passageiro vai Ford Fusion Aqui algumas informações Tá bom Essa é a versão SL 2.0 EcoBoost 8 airbags Frontais, laterais de cortina Joelho para motorista e passageiro Assistência de emergência CD player MP3 Cinto de segurança traseiras laterais infláveis Comandos de voz com funções de áudio, telefone, ar-condicionado e navegador. A câmera de ré, entrada, duas entradas USB, motor 2.0 EcoBoost, rádio AM FM, sistema de navegação, SYNC 3, tela de LCD multifuncional touchscreen com painel, painel central de 8 polegadas o teto solar elétrico. Aqui o ajuste do vidro, o acabamento é em couro mesmo, a parte de baixo é em plástico. Aqui você tem o porta copos Vou colocar minha bolsa para lá. Isso, Coloca a bolsa para lá e a gente vê aqui o banco bipartido. Bom, como ele é um sedã de porte extra grande, não precisa se questionar sobre espaço. Eu tenho um 83 de altura, meu joelho fica muito bem acomodado, um dedo de distância para o banco do motorista, e embaixo o porta Revistas, a parte do painel do carro. Legal pra caramba. Esse é o Ford Fusion. É um vídeo só para mostrar a parte interna do carro. Ah, o motor ele estava acionado porque ele está carregando a bateria. Mas agora a gente desaciona para poder que já faz tempo que a bateria está carregada. Bom, mais alguma coisa que a gente pode falar da parte interna. Vamos dar uma namorada no carro aqui enquanto a gente fala mais coisa da parte interna. Ele tem o freio ABS, mas isso faz a parte externa. A gente vai fazer um vídeo falando da parte externa. O ar-condicionado automático. Ele possui também o ar quente, a direção assistida, o apoio para o braço do motorista. Ajuste do volante em altura e profundidade. Os bancos revestidos em couro, claro. Lá fora as rodas de liga leve, o banco traseiro é rebatível e bipartido, do sistema start-stop e o freio com acionamento elétrico. Bom, e os retrovisores são rebatíveis eletricamente. Beleza pessoal, esse é um videozinho curto só para mostrar um pouco da parte interna do Ford Fusion 2.0. Espero que vocês tenham gostado, aquele joinha, compartilhe o vídeo, quem gosta de ver vídeos é, automotivos no YouTube e até a próxima, valeu!